Quando, há 12 anos, Sérgio Peixoto iniciou o projeto Mãos que Cantam, não havia nada de semelhante no mundo. O objetivo foi mostrar à comunidade que era possível envolver pessoas surdas na música. E também foi aí nesse momento que eu disse, é mesmo isto que quero, quero quer dizer, através da minha da minha arte, do meu saber, não é, como músico, e com esta linguagem tão especial que é a música, quebrar estas barreiras de comunicação, através da língua gestual portuguesa também. Então começámos mesmo do zero e construímos uma gramática uh, gestual uh, para dirigir pessoas surdas através da música. Portanto, há, há uma construção uh, de, uma, de uma linguagem gestual, linguagem musical, através da língua gestual uh, e aí const conseguimos construir uh, este universo de aliarmos uh, pessoas surdas que possam cantar com a sua voz, que é, são os gestos, não é? A música dá para todos, todo mundo, é universal. A única diferença que tem é a maneira como se sente -se. Porque as pessoas ouvintes, é através da audição que o canto lhes chega, que a música chega, e nós, através do sentimento, através da vibração, e também através dos nossos olhos, através de uma forma visual do um movimento. E nós sentimos desta forma a música. É só formas diferentes de sentir a música, mas na realidade é possível para todos sentirem a música e a música é para todos. A 3 de Agosto, quando o Papa Francisco presidirá ao acolhimento a milhares de participantes na Jornada Mundial da Juventude no Parque Eduardo VII em Lisboa, vai deparar-se com uma novidade absoluta. O coro integrará elementos surdos. Naturalmente percebeu-se que seria importante, mesmo nesta ideia de inclusão, a participação de do projeto Mãos que Cantam hum, nas Jornadas, não só porque eu faço parte da equipe, mas por ter tudo a ver, né Pela primeira vez há um coro de pessoas surdas nas Jornadas Mundiais da Juventude. Já tivemos em Fevereiro o primeiro primeiro ensaio com o refrão do hino porque vai ser uma marca, não é? Uhum. Hum, o coro do ouvintes cantar também o refrão em língua gestual portuguesa. Uh, isso só isso é fantástico não é tem a noção que serão cerca de 50 cânticos sim 50. sim 50 cânticos por isso é que temos muito trabalho pela frente Exato. participar na jornada mundial da juventude uh, é um marco muito importante para nós não é e é também uma grande responsabilidade porque o mundo vai estar todo de olhos postos em nós e, e este projeto é de facto um projeto original pioneiro e é uma abertura também para que possam ver uma perspectiva diferente de um outro mundo que antigamente possivelmente não se pensava que existia e é importante estarmos, e estes projetos cada vez mais abrem estas fronteiras também. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, outros jovens surdos irão juntar-se ao coro de apenas seis elementos. As atuações em todas as cerimónias do evento acrescentam a componente católica ao portfólio diversificado de atuações que além de concertos com orquestras, passou já também por parcerias com músicos conhecidos como Jorge Palma, Cuca Roseta ou Chutos e Pontapés.